Vai mexer com leite daqui a pouco, não vai, gente? Olha lá outro ali, ó. Você tá bom? Tá bom, Todos os netos do seu Deca e filho do, do filho, por aí vai. Cadê o Dalmo? vai tá arrancando hoje. Aí pessoal, matar a saudade. Ah, Olha Tem alguém que vai ver esse vídeo aqui e vai morrer de saudade. Ô minha amiga, tá lá, tá lá o Aniso ali no telefone, ó. Tá ali, ó. Mostrar você pra ela agora, Bom, agora o Matheus vai ajudar o Anísio? Ou vai tirar sozinho? Não, ele dá uma mãozinha. né? O Matheus é isso aqui, gente. Aquele menino que... Fiz uma matéria que vocês gostaram, que ele cria uns boizinhos aí, capricha. Você já conhece ele? Já, já tá no meu canal. tá no canal da Janaína ali, mais um menino lá. Já é gente da, é da gente. Trabalhador, quantos anos você tem mesmo, Matheus? Estou com 18. 18 anos, amassador de boi, tem boizinho de pulo, né? Isso. E Deus abençoou ele que trouxe essa pessoa abençoada até hoje nessa idade, que passou por um apuro lá atrás, mas já venceu. Está aí. Tá é o um menino do coração, como é que eu posso falar? É, alguém te doou um coração. Foi. E Deus não deixou ser rejeitado. Isso. E você vive bem. Vivo no nosso meio aqui, feliz. Graças a Deus. E pensa no menino de gente boa, menino de exemplo tá aqui, viu? Quem sabe aí uma garota se interessa pelo nosso Matheus é. aí. Né, Matheus? É, ué. É, ué. Vai saber lá. E vai tirar um leitinho aqui agora. Aí fizeram um puxadinho aqui, ó. Pras vaquinha, porque agora é época de muita água, muita chuva. Fizeram um puxadinho aqui pra... Pra tirar um leite aí mais sossegadinho. O Anísio, uma vez eu peguei o Anísio e fiz uma gravação, mais o irmão dele, Isaías, deve estar com umas 900 mil visualizações aquele vídeo lá. Um vídeo simples, mas as pessoas gostam. Está com pouca vaca, Matheus. Está com pouca. Vendeu, então, bastante? Vendeu, tá. Vendeu né? Por causa que agora diminuiu bastante os passos, está pronto a né? É, o que tem de milho ali é brincadeira, hein? Você viu? Eu vi lá, Sim, mas seu Deca... acabou, né? Vai ter que morrer, capaz que semana mande sorna já morre. Seu Deca. Vai, vai fazer isso onde? Aqui. Que lugar aqui? Ali. Ah, no lugar que já tinha ali um isso. tempo, né? É. Eu ali vi já lá. Acabou. Olha só, seu seu Deca colocou essas cabacinhas aqui, foi? Foi. Você vê por que, que não, não falta canarinho aqui, ó. Contando assim por cima, uma cabaça. Mais uma, são duas. Ali tem mais uma. Olha lá, ali por cima ali, ó. 3. E depois tem. Ali ó, tem bastante. Você Vai colocando. Uhum. Olha lá, quatro. Lá na frente tem mais outra cinco. E vai indo assim, Ele vai. Olha lá. Tem mais outra lá seis. Outra cabacinha lá seis. Aí os passarinhos estão fazer linha, né? É A que tem tanto canalinha coisa mais linda aqui. Isso é bom demais. Protetor, ele gosta muito. Muito, ele gosta. muito protetor, eu vou falar uma coisa, ele pisa na bola pra ver. Ele mete a boca mesmo, ele já Acho falou pra mim que ele lindo. gosta de de cuidar, né? Opa, olha a mamãe lá, mamãe galinha lá. Com a molecadinha dela. Dando rolê ali, procurando comida. Olha o amigo que você vê os meus bezerrinhos. Você lembra se filmou isso com a deserta que nem Lembro que fiz uma matéria pra você. É. Com você. Lá ver. Matheus ele tem uma um dom para lidar com o animal que é brincadeira. Isso é tão bom, né Matheus? Ah, eu gosto muito, viu? A gente tá lidando com o animal aqui. É, até Um momento de paz também, é, a gente distrai um pouco, muito, passa o tempo. Muito. No... Qual que é que eu, que eu gravei aquele dia, Matheus? Gravou essa aqui. Isso aqui? É. Ele tava com quanto tempo de vida quando eu vim aqui, quer Com uma semana. Uma semana, né? É. Foi aquele ali? Qual mais? Foi esse. Aqui. Essa aqui, aquele ali. Esse que tá começando a nascer o chifrinho? Esse aqui nasceu. Então ele, ele era ele também? Era ele também. Aquela preta ela também tava. Aquela grande? É. Olha que beleza. Essa aqui tá com. Um mês, mês e meio de nascido. Essa aqui é a é a xodó daqui mas aqui que são seus são quantos? esses mesmos três? É. hoje valeria quanto para vender um desse aqui? se for pra você colocar em preço de carne hoje valendo uns dois mil né, dois Por aí. cem é que não compensa também né Matheus? ah não, isso aí nós vamos deixar aí ganhar uma massa, depois nós. É isso você tá querendo amassar qual deles? tô querendo amassar Aquele Cozinha, malhadinho mano. ali? O do chifrinho? É. Que bonitinho, não? Ele é ah. maminho também, né? É. Bom demais, né? Aí, essa, aquela ali, essa pretinha mais comprou aí, ela faz pouco tempo. Essa tá mãe. no meio, né? Tá no Sim. meio ali. Essa é a mãe, a mãe dela, aquela ali. Aleguinha. Essa daqui? Isso. Ah, tá. Você conhece. Você até conhece o restaurante da Val? Não. Ah, conheço, conheço, na da pista. Isso, essa vaca era dela. Ah, era dela? Essa vaca, ela deu cria lá e ela chamou o pai lá. É a segunda cria. Ah. E ele, o rapaz não deu conta de amansar ela. Sim, sei. Aí nós vendemos uma vaca aqui, nós estávamos precisando de outra. Falei, pai, vamos lá atrás da vaca. Hum. Aí ela desceu lá, ofereci o dinheiro na vaca. Compramos, graças a Deus deu certo. E hoje é um doce da vaca. A vaca mais mansa tem no currado. Mas que pode, né? É o jeito, às vezes é o jeito que você mexe, né? É. Às vezes ele lá. É, não sei como explicar. É uma coisa de Deus, essa que chegou aqui braba. Na verdade é um dom, né, é, Matheus? Um dom. É pra, pra, pra resumir, né? Dava coisa, dava.. Nossa, mas agora aí, você vê hoje é a mais manso que tem. Ei, mas que pode. E, e, cima, e o mais interessante é que o filho veio junto, né? E o filho veio junto e aquela lá em cima também é dela. O pai comprou a filha dela também, da primeira cria. Qual delas? aquela lá em cima. Aquela que tá perto da que tá lambendo ela lá. Isso. Aquela que tá aqui, aqui ó, do meio ali, né, ó. Aqui. Cabeçona alta lá. Isso, essa aí é a filha dela. Caramba, ela é boa então, mãe. muita muito boa a parideira, hein. Olha só que Fidel. beleza. E é o touro que tá no meio da... É, eu, eu tô vendo lá, bem no canto, no rumo do poste é. E... E é a coisa que a gente... Que bom né? Deixa eu pegar um a aqui, sim. que ela tira ali dela ali dentro. Vai tirar a ligada aqui dentro? É isso. Ah, essa aqui é a Shodó aqui, né? É, né? E ela é mãe dela, essa aqui também. Olha que mansinha! Que belezinha! Gente, não, precisa, não precisa nada de. de... É, é. Vai passar por aqui, né Matheus? Eu vou passar pelo portão, sim? Vai ficar mãe bem. Tá fechado é. embaixo, viu? Daqui é a bezerra preta aqui, ela abre ela... ela abre aqui por aqui. O nozinho ficou lá. É. O nó ficou lá. Ela passa por cima? Passa. Que belezinha Que coisinha mais doce Não, é só Não precisa nada mais, a não ser isso aí, né? Carinho, tudo O animal já sabe, né? Agora eu vou amarrar aqui, que é que vocês Para ela não passar aqui Tem uns nós que vocês fazem, que é tão prático que eu precisava aprender. Nós fazemos que vocês fazem, que eu admiro de ver. Olha lá. Ó, macaca. Maiada. Morena. É bom sair daqui, Matheus? Bahia. É bom sair daqui, né? Vai estranhar é, aí, não vai? Vai estranhar é melhor sair pelo por... não, não por medo, mas pra... Elas não, não estranhar que eu tô aqui e acabar não deixando vocês tirarem o leite direito, né? O medo delas eu não tenho não, mas o respeito é bom, né? Vou ficar pro lado de cá, né, Isaí? Isaí é esse garotão aqui, ó, que junto com o Anísio tem um vídeo com quase um milhão de visualização de vocês dois já. Deu outro ó, aquele vídeo? Deu Aquele vídeo lá foi... o pessoal gostou demais, demais, demais. Até hoje eu recebo comentários a respeito. Aí, qual animal que não gosta disso? Fala pra mim. Olha tá o aniso ali já preparando pra tirar o leite. Já tá embila a dia. Lá também tem uma outra, não vi pegada a tá lá. Que belezinha, Vamos ver essa aqui é a chotóquice. Essa, né? Essa aqui é a chotóquice. Aquela que ali, e aqui é a tela. Lá vai ela, né? Conhece, né? Essa aqui é a brava, tem que ser ver. Aqui veio o brava que você falou, né? A vermelhona lá? O é. café está pronto lá já. Essa dá mais ou menos quanto litro de, de leite, Matheus? Ela tá a tarde ela dá 8, 10, e se ela dá, ela dá 15. Olha que beleza, não? Essa aqui. Oitozinho de leite dá pra bastante pessoa beber, né? Um, um tanto bom, pouquinho bom, bom hein? Ô Olha só, rapaz, que beleza! Você colocou na internet? É aqui foi! Que é bacana! Você é gordo, ó! Gordo, nem se era gordo! gordo. Ele ele não era não. gordo. fica bom, rapaz! Mas... Que coisa, tá me mostrando aqui, tanto é que eu distraí um pouquinho, tirei a câmera do Matheus lá! Mataram um boi tão grande que partirei ele com moto serra! Deu quantos quilos de carne esse boi aí, Matheus? Deu é 300. Ah, ah, deu bastante pessoas, viu? É, né? Eu boi era de 5. Aí, ah, mas é bastante carne. Mais de 300 quilos? Ah, Olha a prática, ó. Já mais uma vaca também. Também, né? Dois dias antes. Quem que desossa ela, tira a pele vocês mesmos? Quem que tira mesmo. vocês mesmos? Mesmo. Nossa, a Sabiá pegou alguma coisa lá e tá comendo, acho que é uma minhoca. É para ser minhoca mesmo. Tá se alimentando de boa lá, deve ser minhoca assim, ó lá. Olha lá, é a minhoca mesmo, olha lá. Só que eu tô no lugar, olha lá o tamanho da minhoca. Só eu num lugar que se eu for lá ele vai acabar. Minhoca grande, hein? É, minhoca. Você agora vai ser alimento desse pássaro aí. Agora você aguenta as pontas porque... Ele não vai deixar você assim à toa, não, viu? Que cena que Deus me faz gravar uma hora dessa. olha aqui. É linda, não é vendo um pássaro desse se alimentando? Olha que beleza. Ó. Isso pra mim é como ganhar na loteria. Não vou não, não vou não, não, não vou não. Não vou. Acaba de comer aí, vai. Ah, pegou outra, são duas. São duas. Olha lá, vim gravar uma coisa e sou presenteado por Deus nessa daqui. ó. Agora é capaz de pegar as duas e ir embora certo tem mais? Tem mais, gente Ele achou foi um, um, um Olha só Que isso Esse agora ganhou a festa Ganhou o dia, quero dizer Pronto, mas nem valeu a pena hein? Tem um pintarinho dessa galinha Que tá aqui perto de mim Tá chamando pela mãe E a mãe, olha lá, olha o que ela faz Ela sabe que tem um filhinho dela pra cá aqui, deixa eu ver naquele que tá Ah, ficou pra de cá, gente, ó Olha ele lá, ó São três, mas eu acho que uma é Só aquele que tá piando que é dela, eu acho Só aquele amarelinho lá, ó Será que não? Não, de repente são... Ah, não desculpa tipo da vergonha Ah, já vai, já vai encontrar com a mamãe, quer ver, ó Vai sair ali, ó Mas tá chamando Ué? Entendi, assim, não tem ela Ah, tá chamando pra comer, ó. Olha lá. Como conhece a mãe, né? Pronto, agora já pode fazer aquele barulho lá, porque eles estão chegando lá perto. Ah, falta mais um, chegou mais um. Chegou mais seis, agora sim, agora é chegou todos. Olha lá. Ah, eu vou tomar sim. Vim aqui e não tomar um leite que vocês tiram aí também é até um pecado, né? A gente, aquele é o Daniel. O Daniel é aquele que ama flores mas a esposa dele. E sempre que eu posso, eu vou lá e gravo. A última vez ele pediu me gravar e eu distraí, não fui lá. Falei, meu Deus, eu vou apanhar dele quando eu voltar. Me ama flores, ele tem uma mão boa pra, pra, pra, pra flores. Aí deu o que então? Os oito? Deu oito. Deu 8 litros, né? Eu deixo meio tempo pro bezerrinho, né? É, deixa, tem que deixar pro bezerrinho sim. Ali o Anísio já é preparando mais uma. Enquanto o Daniel tira lá. O Anísio tira aqui. E hoje o seu, deca, o seu Deca colhe os frutos dos filhos que Deus deu para ele. Quando ele tá lá com a dona Sevilla cuidando dela, os filhos estão trabalhando aqui, ó. Ah, que beleza, ó. Vocês que gostam, como eu, da vida no campo, vocês que vem aqui e dá o seu like, vocês não sabem o quanto que vocês me ajudam a ter mais ânimo para gravar pra vocês. Eu vou dar só uma ideia, gente. Ah, ele tá lambendo, tá lambendo o Matheus, olha lá. Tá lambendo o Matheus. É, esses dias atrás, a minha câmera, depois de mais de dez anos de trabalho, parou de funcionar. Começou... Vocês estão lembrar que teve alguns vídeos que eu até reclamei, né? Daí eu comprei uma câmera Sony muito boa e cara, por sinal. Mas a imagem não me agradou. Aí eu vendi aquela câmera, comprei outra câmera, o mesmo modelo, paguei caro. A imagem era um pouquinho melhor. Acho que minha esposa não, não está dando certo isso aqui não. Vou tentar encontrar a do modelo que eu tinha. Continuei pesquisando na internet. Até que no Mercado Livre apareceu um senhor oferecendo uma da que eu queria. Que é a que estou usando aqui agora. Entrei em contato com ele, muito gente boa, acabou até se tornando meu amigo. Comprei a câmera que hoje me dá o maior prazer do mundo de gravar com ela. Então isso que eu faço é por vocês que vêm aqui no canal, que me deixa feliz com a presença de vocês. Que não pode estar aqui comigo, então eu levo aquilo que acontece comigo para vocês. O canal meu está crescendo aos poucos, mas está crescendo com qualidade, com pessoas que são fiéis. E isso me ajuda muito, né? me dá muito prazer. A prática, essa aqui é a primeira cria dela, filho. Primeira cria, que beleza, hein? Essa aqui não é que eu comprou ela, meu. O que Ah. Vai, vai, vai. Vai, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, Matheus tirou 8 litros de leite dessa vaca e agora o bezerrinho se alimenta. Porque é assim mesmo que tem que fazer né, deixa uma quantia, que eles têm noção, e aí a vaca, ali quer te, se alimentando no coxo e ele mamando. Enquanto eu falo com vocês, deixa eu mostrar uma coisa aqui, que se eu não me cuido é um perigo. Deixa eu ver onde é que ela está, deixa eu pegar um parâmetro aqui no alto, deixa eu ver se é para a direita ou para esquerda, para esquerda. Isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Ó. Isso aqui. Por isso que eu falei sobre essa câmera. Porque a aproximação dela é uma aproximação perfeita. Olha só. Aí é que você não fala. Quer ter alguns seguidores, só que eu tocar aquele ali. Ó. Você vai ter vários seguidores aí. ó que litros mais. Que beleza de leite Aí tem o então, que? 20 litros mais ou menos Esse galão aqui é do E no fim Eu fiquei de lá aquele dia lá Daniela. Marquei com você Aí distraí isso aí Quando eu tava ali perto de Santa Rita Falei, madalena, vou apanhar que foi? Falei, eu, eu falei que era a casa do Daniel Ai bem do céu E agora falei, olha o horário aqui ó. Eu tenho que trabalhar Aí parti pra Limeira Aí ela falou, falou pra mim, assim, não, mas não vai faltar oportunidade não. Vocês não foram mais na, na festa de Oloma que não teve, né? Não teve esse ano, não teve? Não, né? Não. Mas eu tô, tô para lá, dar uma voz lá. Quando você for lá, vai em casa. Não, não. Dá uma ligada primeiro antes, aí você passa em casa lá. Quem sabe não podemos poder me junto. Ó, Matheus. Olha isso ali, pensando nela. Aqui chamando o Matheus. Ó, Matheus. Oi. Ó o pai chamando. Olha aqui, ó, essa aqui, é a, essa aqui é a mais bravinha que tem, ó. Que foi, moça? Hã? Ah? O que tá acontecendo aí? Tá me olhando, não tá me conhecendo não, é? E o Cê? E o Cê? Seu filho o Pia ela, né? É? É. Então, ela é, ela é a mais rabugentinha, no caso? É, essa aí? Ela, ela tá me olhando... Ela dá uns vestidos ela não derrubou ela não, mas... Tá me vendo, tá me vendo? Tá me olhando assim... Quem que é esse careca é de bigode que eu não estou conhecendo? Olha que belezinha, gente, ó. Começando a nasce, nascer o chifrinho já, ó. Olha que belezinha, ó. O chifrinho já tá começando a sair, ó. A minha moto, ela tá no, numa mecânica lá para dar um, uma geral lá, que eu vou voltar a trabalhar amanhã. Dá uma geral para mim que eu volto segunda-feira a trabalhar. Vendi o carro pra comprar isso aí, né? Onde você vai, Matheus? Você quer descer lá, Daniel? Pode descer lá. vou ver se a Madalena quer junto comigo? Ela gosta muito da sua esposa. Ah, vamos, afalar, não sabe, ter, tá? Sua esposa tá lá? É? Sua esposa tá lá? Tá. Madalena vai querer ver ela. Deixa eu só chamar a Madalena ali, né? Vamos lá. Se alimentando, depois que tiraram o leite delas. Calma, ah, nega, que é isso? O que, que é isso? Todo mundo comendo. Já ah, deram que... leitinho para nós, vai tentar tá o é. ratinho presa. É. merecido. Nesse... Essa aqui é mais nervosinha. Olha é aquela nervosinha, ó. Para é com ideal, isso. É eu. Não é que você ficar brava. Por que tá brava? Aí, ó. Seja mansinha que nem essa aqui, ó. Beleza pura. Hã? O que foi? O que, que foi? Deixa eu ficar com você um, um, um tempo que já vai ficar mansinha. Viu? Agora eu vou descer na casa do Daniel. A Madalena tá descansando um pouquinho. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. ó. Bem aqui no alto. Ó. Ela falou assim ia tirar um cochilo olha a casinha sobre roda dela lá tá dormindo lá dentro ó. merecidamente aquela é merece